O então, teu antes logo que você tem uma tendência a ser é muito autocrítica. Ser é muito crítica com você mesmo. Ah, às vezes você tem sérias dúvidas quanto ao fato de você ter tomado a decisão correta. É. Agora, é interessante que o seu L, eu acho que você tem.. Você se orgulha de ser um pensador independente. Você gosta que as pessoas provem as coisas antes de você aceitar. E o conjunto do teu nome mostra que você é uma pessoa extrovertida e sociável algumas vezes, embora muitas vezes você seja introvertido e reservado. Quantos porcento você acha que está certo? 70. 70. 90. Mas ele é médio. Pois é, é, é. Deu aqui. Acho que ele deu aqui mesmo. Quantos cento você acha que ele acertou? 80, a gente fez os vídeos com o pessoal na rua, é, mostrando, recapitulando como é que foi, porque na edição não sei se vai ficar 100% claro, mas também é bom descrever. Né? A gente sempre, eu abordava a pessoa, falava que tinha uma, que a gente estava fazendo uma série de vídeos, perguntava se a pessoa acreditava em astrologia e que a gente, que, a, a, a gente abordava os que acreditavam e falava que existia uma técnica de grafologia, que lia a personalidade das pessoas é, pelo, pela letra. Eu estava com um especialista em grafologia comigo, que ia fazer essa leitura. Aí vinha o Léo, fazia a leitura da, da letra das pessoas, mas na verdade ele estava lendo um papelzinho que estava na mão dele. Era importante porque a gente queria mostrar esse papel depois para as pessoas. E quando acabava, o Léo saía, eu perguntava para as pessoas quantos cento de acertos, esqueci de perguntar nos dois primeiros. É, que tinha todos que só é uma coisa importante a gente vai colocar né? a princípio a gente não vai fazer edição na todo mundo que a gente entrevistou a gente vai colocar hum. a gente não selecionou as pessoas não, essa aqui disse o que a gente queria ouvir não a gente a gente pegou cinco pegou cinco e vamos colocar cinco vamos colocar cinco. nenhum deu errado não. né aí depois a gente mostrava o cartão explicava que aquilo ali a gente, na verdade, está testando não a grafologia, mas o efeito Barnum, que faz com que todas as pessoas... Explica o efeito Barnum. O, o, o efeito Barnum é o seguinte, é, dado certas condições, que são três, eu vou falar daqui a pouco, é, a gente está propício a, a ver o que, é que, o que a gente gostaria de ver, a ouvir o que a gente gostaria de ouvir e se encaixa com qualquer pessoa. O que, é que precisa? Autoridade, você tem, precisa, que aquela pessoa que esteja falando aquilo pra você é, tem algum poder entre aspas alguma autoridade é pessoal. então é, quando eu estava fazendo a leitura eu sempre falava por causa dessa letra do seu nome por causa isso dava uma pessoalidade a pessoa achava que eu estava falando por causa dela, dela. ela ela estava falando pra ela e o terceiro o terceiro quesito é a parte da positividade né ela ela escutava a parte que ela queria ouvir Então eu falava é, para todas as pessoas, eu, falei, eu li o mesmo texto, em que uma parte dizia que você era introvertido, e eu, e, e eu falava que era introvertido, e depois eu falava que era extrovertido, ao contrário. Uhum. E, e a pessoa registra, aquilo, a pessoa que ela... registra aquilo que ela está preparada para ouvir. Um... E essa é uma, é uma das falhas né, do nosso assassino que, que ele encontra aquilo que ele espera encontrar. que me lembra aquele negócio que, que eu estava te falando, a Susan Blackmore, que era parapsicóloga lá na década de 70, 60, 70, quando todo mundo era para psicólogo e ela achava muito estranho que ela fazia as experiências dela, e não dava certo, ela não conseguia descobrir é, paranormais, tele, telepatas, telecinéticos, e os amigos dela, os pesquisadores, achavam tudo, né? Até que ela percebeu, viu que faltava metodologia científica. A usou aí bem conhecida, eu não tive, a gente não teve, tempo, não teve tempo de confirmar, é a das caravelas, que quando as caravelas chegaram a, aqui nas Américas, os índios americanos, norte-americanos, viram, não viram as caravelas. Eles mar, não estavam preparados para ver. Eles estavam preparados para olhavam para o mar aquelas coisas de mas não Vi viam Via a onda, coisas. a onda estava diferente, mas não sabiam por que. Via que tinha assim como se fosse uma corrente estranha, mas não conseguiam ver as caravelas. Até quando eles começaram a conseguir identificar que tinha alguma outra coisa ali causando aquilo. E, e aí um foi chamando a atenção pro outro, tipo, olha, tem um negócio, tem um negócio ali sobre cima, as águas. marrom ali, né? E eles começaram a ver. Parecido com o outro que eu te falei, de um, de um livro que eu não consigo lembrar qual é agora, que o cara viu, um, tava com um livro de botânica em casa, e viu uma planta estranhíssima, saiu de casa, né? ele, falou assim, ele viu aquela planta que ele nunca tinha visto na vida dele, saiu de casa, tinha uma no jardim da casa dele. E ele saiu andando pela vizinhança, chegou a conclusão que deve ter tido uma epidemia, de comprar aquela planta porque todos os jardins tinha aquela planta ele nunca tinha visto então é, é é um caso oposto né você não vê o que você não está preparado para ver é, você precisa de ter algum método que te ajude a ver o que você não está preparado uma outra coisa muito importante que a gente estava conversando eu pelo menos acho que encaixa perfeitamente bem que o nosso raciocínio a gente tem ideia a gente separa muito o ser humano dos outros dos outros primatas, né? A gente acha que o é um primata é muito diferente. A gente é diferente, de fato. A gente tem uma capacidade de raciocínio enorme, mas não quer dizer que a gente tenha deixado de ser primata. A gente é primata. E tem um, uma pesquisa muito interessante que está com tá no TED como Monkeynomics. Vou colocar o link embaixo do vídeo, é que a pesquisadora ela replicou o nosso sistema econômico com bonobos. Se eu falei que são muito próximos de a gente, se separando do nosso tronco a menos de ser... A, de 6 milhões de anos, que é muito perto, a gente tem humanoides com 4 milhões de anos quase humanos, né? o Ardipithecus tem 4.4 milhões de anos, isso vai ser assunto de outro vídeo. Aí o, o que acontece, ela recriou o sistema econômico, uma, é, é, fez um, criou um sistema econômico na verdade e eles recriaram o nosso comportamento econômico, mesmo jeito de barganhagem, mesmo, mesmo tipo de decisão econômica, Mostrando que tem muita coisa que nós fazemos, e a gente tem é, é, diversas pesquisas hoje em dia que mostram que a nossa empatia, nossa filantropia, o auto-sacrifício, tudo isso acontece em uma série de outros animais, não só matas, Isso acontece é, é, é, entre esquilos, entre gatos, cachorros. Né? Existe esse tipo, a, a, existe todo um, um dispositivo evolutivo de criação desses comportamentos e uma grande parte da nossa razão, ela é influenciada por essa, é, é, esse pensamento ancestral. Né? A gente cria a nossa, o nosso conhecimento em cima de uma lógica associativa. Então você, é comum, isso é um bom exemplo que quase todo mundo já desligou um interruptor alguma vez, ou ligou o interruptor da luz alguma vez, e ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, às vezes meio segundo, mas para nossa mente é ao mesmo tempo. Explodiu alguma coisa, ou o cara foi acender a luz e faltou luz no bairro. Uhum. O caminhão de lixo deixou... Tombou Tombou e fez um barulho. Quase todos nós, por um milésimo de segundo, achamos que foi a nossa ação, no, no interruptor, que causou aquele... Muito embora. Logo depois disso, não. Isso é impossível. Mas o seu cérebro animal, ele está acostumado... Um que... fenômeno que, que eu gosto, que me chama muita atenção, eu até anotei aqui o... baden Menhoff, Não sei se a pronúncia está correta. Que é o seguinte, é... Quando você descobre, aprende uma palavra nova, ou um objeto, uma coisa que você nunca tinha notado, você aprende uma coisa nova, recente, um conceito novo, você começa a observar em tudo que é lugar. Exatamente. Parecido com a planta, só que em questão sim. de conceito mesmo. É. Então. O que isso gera também é um dos princípios da coincidência, né? A pessoa, ela, ela, como ela o cérebro dela tá focado naquilo, uhum. ela começa a observar, por exemplo, uma pessoa quebrou a perna, ela começa a reparar que tem um monte de gente com a perna quebrada, porque se você tá, não a tá... A bucha tá solta. É. Nossa, a bucha tá solta, tá todo mundo com a perna quebrada, onde eu vou vejo a perna... Não, é porque você, porque tá focado nesse problema, começa a observar, você tá mais é. atento para isso. Se tá pelo menos três ou duas ou três falácias que são muito comuns, né? É, uma que lembrei agora que, uma que você comentou comigo, que você que mostrou acha esse vídeo, que é do Teller Mostrando o, a, a mágica dele, ele joga uma moeda num negocinho de uma, um baldezinho de metal Ele joga uma moeda, clunk joga outra moeda, clunk né? joga outra moeda, clunk três, mostra que a monta vazia né? Aí ele sai pegando moedas de todo mundo e jogando do nada, ele pega no ar, joga mais uma moeda, clank né? E ele, ele mostra como é que ele faz esse, esse truque, né? que ele joga realmente três moedas. Ele tinha mais moedas, mais quatro, cinco moedas na mão, foi soltando uma de cada vez. E o seu cérebro vicia, o seu cérebro acha assim, ok, ele está fazendo moedas de nada. E depois ele já não tem mais nem moeda na mão, ele só está balançando o, o, o baldinho, faz um barulho de moeda. E você, seu cérebro deduz que tem moeda sendo jogada ali, você acaba acreditando. Que ela precisa disso, ela precisa de foco. E aí quando você foca numa coisa, você, obrigatoriamente você está perdendo as outras. Né? É, isso é importante a gente falar que esses, esses fenômenos, esses, essas, esses bugs mentais, acontecem com todo mundo. Sim, sim. Acontece mais ou menos se você estiver atento a eles, mas acontece com todo mundo o tempo todo. No fundo, o, a metodologia científica, que a gente vai falar dois vídeos à frente, é, ela é justamente uma técnica artificial que você tem que aprender e tem que seguir para você conseguir... É, se livrar desses bugs, né? Tirar esses bugs e poder fazer o trabalho científico. Por isso que o pessoal fala do de ciência, que é importantíssimo, senão fica o achismo, né? Fica, não, eu sinto que é assim. Você pode sentir a vontade, você parte do processo científico. Só pode ser. Né? Só pode ser, uma, o, o cara só pode estar fazendo mágica. Só pode o ser o sol, só, só pode ser... O cara só pode estar vendo a minha letra, porque como é que ele vai saber como é que é a minha personalidade. Eu só pode estar lendo minha, a minha leitura grafotécnica, Colocou, a grafológica, ó, né, A né? expressão só pode ser já se fechou, né? Já exatamente, já se fechou isso. exatamente. Mas é a nossa tendência natural. A gente precisa de um só pode ser. A gente precisa de uma explicação de que aquilo é prático, é prático, é útil pra gente. Você ter dúvida na um mais comuns que eu vejo por aí, né? é o do senso comum, né? Se todo mundo acha, então deve ser. É o é, é, que eu gosto de dar, de barrabás, né? De barrabás. A voz do povo é a voz de Deus. Já dizia barra baixa é a da autoridade, muito comum, muito comum. Vejo muito o cara é aquilo que a gente estava falando do o juiz. Ao ah, ele é juiz, logo vou mostrar o problema do meu carro para ver se ele descobre Exatamente. qual é o problema do motor com carro. É Ele é autoridade naquela área, com dele, carro fica claro que é ridículo, mas é muito comum você ver o, o cara falar de clima. E ele é, é pode até ser um físico nuclear, ele não pode falar de clima. Ele não é mete meteorologista, é meteorólogo. Ele não é estudioso de meteorologia. <risos> Outra muito comum é o apelo emocional. Eu confesso que o texto começa com o apelo emocional. Né? Nossa, mas qual é a graça do universo se não existe vida após a vida? Cara, se o... quem diz que o universo tem que ter graça? Pode até ser que exista vida após a morte. Após a... Vida após a vida, que eu falei. Pode até ser que exista vida após a morte. Mas esse não é um argumento lógico. Não faz sentido. Quem disse que tem que fazer sentido humano, né? Um né? minuto. Um minuto. Eu Acho que é isso. <risos> hum? é, o próximo episódio vai ser sobre falácias, só sobre falácias. Só sobre falácias. É, eu acho, no fundo, eu acho que a gente defendeu bem a causa aqui. De que a mente falha. Tem milhões de formas da mente falhar. É, e a gente tem que ter mais método pra gente é, superar essas falas. É, pelo menos minimizar, né? Diminuir é, essas... E diminuir. Acabou. Acabou a fita, acabou o vídeo, acabou a memória do cartão